Opa! Tudo bom com vocês? Eu sou o Nicolas e sou técnico aqui da Manejo Bem. E hoje nós vamos estar mostrando para você uma propriedade rural que é a do senhor Antônio Gondim. Essa propriedade é muito bacana porque o senhor Antônio Gondim, vendo o tanto que a sua esposa poderia agregar na sua produção e na sua propriedade rural, ele empregou ela. Ela trabalha remunerada com ele nessa propriedade. E agora nós vamos estar ouvindo o relato dos dois para você acompanhar de pertinho essa história desse grande casal. Vamos lá. Bom, seu Antônio Gondi, é, o senhor paga a sua esposa para trabalhar com o senhor e paga as diárias, correto? No período de colheita, tudinho. É, por que, que o senhor faz esse tipo de ação? O senhor poderia assim falar para nós, explicar qual a importância desse tipo de atitude que o senhor tem com a sua esposa e com a sua família em geral? É porque é o seguinte, né? por, por exemplo, esse é um trabalho de que ele exige muito, é acelerado, é um trabalho é acelerado. Né? É diferentemente de um trabalho familiar dentro do, do lar. Então, o que, que eu quero dizer com isso é porque a gente confere direitinho diária a luta dela dentro do campo, é, a torrefação, na cozinha, é um montão de coisas que a gente faz. Então, eu imagino dessa maneira esse trabalho ele é diferenciado, é o que eu falo, é, é família família, esposa esposa, esposo esposo, mas trabalho é diferente dessas coisas. então eu entendo de que esse trabalho aqui ele precisa ser remunerado a pessoa que está me ajudando, porque é um é um trabalho, é, ele é feito é, numa garantia de recurso. então não é justo de que a gente faça faça faça faça e depois não tenha retorno nessa parte aí então, eu com todo o respeito, mesmo é, com o marido e esposa, mas eu dou a parte gratificante para ela do trabalho que ela faz durante a colheita do Guaraná. É porque além de ser, ser um processo que é bastante exige bastante dificuldade, é um reconhecimento também da sua esposa que está ao seu lado, reconhecendo o trabalho dela e a, e a participação dela feminina também dentro do, do, aí, do ambiente de trabalho, principalmente na parte de colheita e então, torrefação do Guaraná, correto? Correto. A valorização feminina no campo é muito importante e a prova disso é esse relato entre vários outros que mostram que sim, unidos, a gente consegue ir mais longe. Nós agradecemos por você ter assistido essa dica. Se você quer adotar tal prática na sua propriedade rural ou tem dúvidas sobre outras práticas também, pode contactar um outro aliado seu, que é o aplicativo Mané Chat. Que com ele você pode conversar com o seu técnico através do chat o momento que você quiser. Certo? Nós agradecemos você ter assistido esse vídeo até aqui, assista outros vídeos também e não deixe de conversar com seu técnico, trocar relatos com ele também. Mas é isso. Tchau, obrigado!